O Portal AgroLink está agora no estande da Pla e eu converso com o Maximiliano Cassaglia, que é diretor de vendas e marketing da empresa e vai nos contar um pouquinho sobre o modelo 250, Orion 250, que veio para Expo Direto reformulado. Então, a gente trouxe né, o Model Ir 2018, ou seja, a máquina com o modelo 2018, uh, seguindo a tendência da geração de máquinas que a gente lançou ano passado, que foi vencedor aí de um prêmio internacional na Alemanha, né? E a gente seguiu, então, com o mesmo design na, na hora 250. Né? E, além disso, a gente conseguiu ainda melhorar um pouco a questão da distribuição de peso da máquina, né? Uma nova, um novo sistema de transmissão e também a tecnologia embarcada hoje foi nesse, nesse modelo está atualizada. A questão dos produtores rurais, como tem visto essa reformulação desse modelo? Então, é... O impacto da nova geração de máquinas no, no ano passado foi foi muito grande, né? O pessoal realmente identificou uma mudança drástica, né? Nos nossos equipamentos né? e nas máquinas menores, né? Que é a 2.000 e daí a 2.500 a gente é, deixou para esse ano, né? Então já já já tinha uma expectativa dessa atualização, né? É uma máquina bem bastante vendida, uma máquina que, que tem uma uma saída boa. E agora, então, com mais esse apelo, assim, falando da parte de design, né, a gente tem uma, um otimismo bastante grande para esse ano em vendas. Né? Falando em otimismo para vendas, a Plata tem, Plat tem objetivos, como essa questão de negócios e mercados para a empresa? É, a gente vem escutado no mercado, né, que todo mundo está otimista. Né? A gente teve uma, uma feira Copavel, que foi a primeira do ano muito boa, a gente teve um crescimento aí em volta de, por volta de 25% em relação ao volume de negócio do ano passado. Né? E essa, esse otimismo segue para os outros eventos que a gente vai ter durante o ano. Né? Então a Expo Direto e também a enfim é, Bahia Farm Show, que a gente pretende fazer também o mesmo resultado, né? aumentar em torno de 20% e 30%. Correto. Eu conversei com o Maximiliano Cassalha, que é diretor de vendas e marketing da PLA. Aline Merladete, para o portal AgroLink.